Segunda-feira, mais uma semana começando e os termômetros iniciaram o dia, gente, com temperaturas mais altas em relação à semana passada. Hoje a mínima foi de 21 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 31 graus. Pela manhã já vivemos aí quase todas as estações do ano, né? O dia amanheceu bem fresquinho, o sol já saiu, já chuviscou em algumas áreas aqui de Três Lagoas, já aconteceu de tudo hoje por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que tá o tempo neste exato momento. Será que tá chuviscando? Sol... Olha só, céu parcialmente nublado, né? Nós temos um solzinho aqui em Três Lagoas. Hoje a máxima, então, é de 31 graus. Quem está caminhando aqui pela nossa cidade, quem está aí saindo do serviço, pode ver que o céu está neste exato momento assim, ó. Temos um sol, tá fresquinho, venta bastante lá fora, coisa que não é de costume aqui em Três Lagoas, né? Mas esse clima tá bem agradável hoje por aqui. E essa semana, gente, tem previsão de chuva em áreas isoladas para as principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir como fica o tempo amanhã, terça-feira, aqui para a nossa região. Então começando aqui por Três Lagoas, olha, mínima de 20 graus, máxima de 33 graus. Braslândia mínima de 19, a máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 21, máxima de 33 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado como fica por lá. lá. Olha só, mínima de 21 graus e a máxima de 32 graus, Paranaíba mínima de 20 e a máxima de 32 também e Inocência mínima de 20 graus e a máxima de 33 graus. Lembrando gente, olha que todas essas, essas cidades estão com sol entre nuvens, porque tem previsão de chuva em áreas isoladas. Fernanda com você.